Epa! E aí, Elite Clássicos, tudo certo com vocês? Eu sou o Iso. Eu tô de volta na área com Mega Man Legends. Yeah! No vídeo passado, a gente fez muitas sidequests, né? Na verdade, não muitas, algumas, né? As side quests mais chatas eu já tirei, já, já, de letra. Ainda falta mais uma, né? Que é o minigame de perguntas e respostas de 100. Eu tenho que fazer com o prefeito ou pagar 2 milhões de zen. E eu vou fazer o minigame de 100 reais. É... Perguntas e respostas, mas eu vou deixar isso para depois, porque vai demorar muito, vai ficar muito chato. Então, vamos ir pro objetivo, né? É ir para Ilha Nino, esse é o nome do local que a gente precisa ir. Então, vamos voltar. Vamos subir aqui as escadinhas. E vamos dar uma passadinha na, no quartinho da Row. Olha só, é, o, o item que eu comprei pra ela, eu entreguei, uma boneca, né? uma plush, tá aqui ó. É um pinguim, apareceu aqui. E eventualmente, coisas que eu vou comprando pra ela, ela vai decorando o quarto dela. E coisas que eu vou comprando pro Flutter, vão aparecendo no Flutter. É mais coisa de decorar mesmo, né? Ok, é... Coisas que acontecem durante o jogo são registradas aqui no diário da Row. É... Eventos de história, side quests, inclusive presentes que você vai entregar pra Row. Isso aqui é mais ou menos um resumo, né? Se você perdeu alguma coisa na história, é só dar uma olhadinha aqui. E se você deu um presente para a eventualmente ela vai dando detalhes sobre o que ela acha do Mega Man, né? Inclusive romance, romancizinho aí pode rolar entre eles dois. Ok. Então a gente vai pra Ilha Nino agora. Move. É, quando eu chegar na Ilha Nino, vai ter uma cutscene que provavelmente vai dar lag. Tipo, vai começar a bugar o áudio. O... É da emulação mesmo, né? que o meu computador, ele sei lá, ele buga aqui por algum motivo. Então já avisando aqui que eu vou deixar aí as legendas é, direitinho aí, mesmo que dê lag, eu sinto muito por isso, eu não consigo evitar porque o meu computador é uma batata, ok. <laughs> huh? Ah! huh? Those aren't pirates. Oh, no, <laughs> uh, I'm so sorry. Really, I am. I, I can't tell you how sorry I am. We thought... I thought you were pirates. That's why we shot at you. C can you please forgive me? Uh, please! Seems like Glide and his bunch have heard there's a key to the mother load here. They've been attacking us for a while now. We're all right. Our ship wasn't badly damaged either. Don't worry about it, sir. I'll have the flutter fixed in no time at all. Well... As coisas estão um pouco hectic aqui, agora, com os piratas e tudo, mas, mas, se vocês estão de volta, se fiquem com a Guilda de Diggers! Ok, é, não deu lag, né? Eu falei que ia dar, que poderia dar, mas não deu. O que acontece é que eu reduzi a, o frame rate do vídeo para 30, né? Da captura, melhor dizendo. E eu tava capturando a 60 Mesmo que o jogo ele rode a 30 né? Esse jogo ele roda a 30 Frames, naturalmente Então, eu acho que tá, tá tudo bom, então Não tem problema Bom, a nossa nave foi derrubada aqui Porque pensaram que a gente era pirata né? Tudo bem Mas agora a gente não pode sair da ilha Tá, não tem problema. Tem algumas coisinhas que eu gostaria de fazer antes de prosseguir com a história. Vou entrar em algumas salas aqui. Deixa eu ver, o que, que temos aqui? Aqui tem uma loja. Aqui vende itens... É... Resistor Chip. Contém informações de evitar dano de fogo e gelo. Light Chip? Nossa! Se o Light Chip era caro, olha o resistor. Tem um aqua chip que contém dados de movimentação debaixo d'água, isso vai ser ótimo. É, vamos precisar disso, barreira de luz, previne todo o dano elétrico dos ataques dos inimigos. Ok, coisas novas aqui. Eu não vou comprar nada, parts. Ele tá vendendo pedra de armor, ômega. Eu tenho uma palha de armor, né? Inclusive eu vou vender a normal armor, que eu não tô usando mais. Eu não vou comprar nada. A minha pada é de arma normal, ela não é a Omega. Ela não previne knockdown, mas ela tem a mesma capacidade de defesa, né, 25%. Eu não vou comprar uma armadura nova só por causa disso. Quando tiver 50% de dano, eu já penso em comprar. Olá, moça. Ah, presentinhos, né? E coisinhas para decorar o flutter. não vou comprar agora. Todo o dinheiro que eu vou acumulando aqui é pra fazer upgrade nas minhas armas e tudo mais. E vai ser necessário que a gente faça isso. Temos aqui, 3.000 zenis. Muita coisa sobre porquinhos. Ela disse que queria um bichinho de estimação. Ela quer um porquinho. Assim ela não ficaria solitária <risos> É, eventualmente a gente consegue esse porquinho pra, pra esse personagem Ah, tá, é quarto do Kildmaster Tá, tá começando a bugar aqui, não sei porquê ah, Tá bom, né? Voltou ao normal Olha só o frog do Chrono Trigger ali na portinha Vai dizer que não é. <risos> eu acho que não tem nada aqui nesse, nesse local, então vamos sair. Shop de Gout. Aqui é a parte da guilda. Para eu seguir a história, eu tenho que falar com o dono da guilda, né? Que ele tá aqui, mas eu vou descer aqui. Aqui tem umas ruínas opcionais e vamos fazer elas, tendo a broca em mãos. Eu preciso conseguir um pouquinho de dinheiro para fazer alguns upgrades. As próximas missões serão bem difíceis. Vamos então, ver como é que tá a configuração de inimigos aqui. Ah, tartarodas. Que barulheira! Ah! Nossa, tô levando uma surra! Ah, revira eles aqui para poder facilitar a minha vida e aí ah que sacanagem hein? Deixa eu ver, vamos dar uma olhada no mapa Aqui eu já tenho um mapa inteiro do, Da dungeon Eu só não tenho a posição dos baús Não importa pra onde eu vou Eu vou acabar dando a volta Então Eu vou pegar esse caminho daqui Essa dungeon Mini dungeon aqui, né, opcional O que tem aqui é dinheiro mesmo E é de dinheiro que a gente vai atrás. Uma parede ali pra gente abrir com a broca. Ah! Doze mil zenis, é uma boa quantidade de dinheiro Esses inimigos têm lança chamas Arranca o escudo dele pra ficar mais fácil É uma enorme sala, alguns inimigos. Tá, eles não dão muito dinheiro assim. Oh. Ataque elétrico aqui. É, essa bolinha que eles soltam é de elemento elétrico, mas... Causa tão pouco dano. Então eu nem me preocupo. Ah! <risos> o inimigo estava muito... Posicionado de maneira bem troll ali, né? Eu fui andando, tipo... Na inocência, levei mó um baixo, <risos> Ok, isso foi engraçado. Vou pegar esse baú aqui. Ah, é inimigo, né? Ok. Acho que eu não percebi. Ah, aqui tem outra parede. Mil zen. Então, basicamente, eu consegui 18 mil zenes. Mais uns pedacinhos de zen aí que, que dropou dos inimigos. Pra mim, já é uma boa quantia. Cheirinho aqui, ó. Oh. É, o escuro tá. Não, ah, me tem muito mal. Eu não vou usar a medicina... Ah, já, apagou já. Ainda bem. Eu não ia usar a medicine bottle, porque... Eu não preciso. Nossa, esse inimigo é bem bizarro. Ele é tipo um baiacu, sei lá, robótico. Você só pode acertar o pescoço dele, sei lá, a cabeça. Vamos ver. É, ele nem dropou muita coisa. Dinheiro não, né? Mas ele dropou munição e recuperador de vida. Tá, eu já fiz tudo na mini dungeon. Ok. Então podemos ir embora. Vamos lá. Agora a gente vai falar com... O mestre da guilda aqui. E com o assistente dele pra ativar uma cutscene. Aí daí a gente vai fazer a, o evento principal, né? A história aqui do jogo. A propósito. Essa menina aqui, ela é recepcionista. Ela vai... Nos oferecer alguns desafios opcionais, eventualmente. A gente tem que fazer a história primeiro, se eu não me engano. Deixa eu até falar com ela. É, assim que você conseguir a licença, você pode entrar nas subruínas. Então, é, aqui é, a gente vai realizar alguns testes, né, algumas provas. Onde eu vou ter que ir para algumas ruínas e fazer alguns desafios é, com determinado equipamento. E se eu conseguir passar, eu ganho uma licença de digger, né, de escavador. Cada vez que eu faço, maior o meu rank aumenta. Aumentando o rank, significa que eu posso explorar algumas ruínas opcionais que vão estar bloqueadas e que só podem ser acessadas com ranks maiores. Mas eu não vou fazer isso agora, vou seguir história. Eu acho que não dá pra fazer agora, se não me engano. Pode ser que dê, pode ser que não dê, mas... No momento, vou seguir a história. Vamos lá. Eu me desculpe pelo que aconteceu antes. Estamos, é... Fomos muito apressados. Desde que sabe... é, ficamos sabendo... Sobre... Como é que eu posso dizer? Ter vazado a informação da chave. E estamos sendo atacados pelo Glide e seus Birdbots. Eu devo te dizer isso, mas nós fechamos as ruínas, as ruínas pra é, impedir que esses malditos piratas ponham as suas mãos na chave. Mesmo assim você é bem-vindo a ficar aí você quiser. É claro que você não pode ir pra qualquer lugar, já que sua nave está sendo reparada. Tá, agora fale com o assistente dele. Esses piratas estavam aqui algumas horas atrás. Eles destruíram a nossa arma principal. Se eles atacarem agora, estaremos com grandes problemas. É claro, se tivermos sorte, eles não vão atacar antes de podermos consertá-la. Prazer deles. Os piratas vão atacar. Pra sorte deles, o Mega Man está aqui. Ele em sabotar o anti-aircraft Kikigig, they're probably running around like chickens with their heads cut off. Piece of cake, this island will be a pushover, Kikig. Break after we take it. Let's go. Ready? Ok, ok. Então os Bird Boats estão se aproximando. Eles são do grupo do Glide, né? Ele é um outro pirata rival dos Bones. Estão todos atrás das chaves, né? Então vamos lá, vamos sair aqui? Vamos subir aqui, cadê o elevador? É o seguinte é Onde tem a luzinha acesa é onde os piratas estão atacando A gente vai ter que ir pra lá Mas antes Eu recomendo a gente trocar de arma Tira a broca Vamos trocar para... Homem Missile, né? O Missile que... Persegue os inimigos. Buster Cannon... Eu não sei se ajuda tanto. Machine Gun... É... Acerta bastante tiro, mas não tem um alto poder de fogo. Vamos pegar Homem Missile. E vamos fazer... É... Upgrade nela, né? Improve. Homem Missile. Vamos aumentar o ataque. Puxa, 10 10.000 Enes. É caro. Mas vamos lá. Ataque em um. Energia em um. está 15 mil. Alcance aumenta 5 mil, né? Ok. Mais um aumenta quanto? Nossa, de 5 mil foi para 30 mil. A Row mete a mão, né? Poxa. Vamos aumentar a velocidade. Ok. E especial. <coughs> que é o quão bom é o. If... <coughs> Perdão. Sem voz, o quão bom é o sistema de perseguição da né? do, do, do míssil Tá ligado, tá bom, tudo ali no nível 2. Deixa eu ver se tá equipado. Missão nossa, eu tô ficando sem voz. Só um momento, pessoal. Desculpa, ah. ok. Tô bem, não se preocupem. <risos> Recarregar tudo no Data. Vamos a missão. Missão. protege a entrada. Defenda a plataforma dos birdbots até que o caião seja reparado. Se os birdbots atravessarem, o, guild, o mestre da guilda irá ativar o dispositivo de autodestruição. Ok. Derrote os franguinhos aí e não. É... Cuidado pra não machucar né o... o homem que repara ali. Ele coloca algumas caixas ali que servem pra proteger o portão. E os birdbots vão tentar destruir o portão. Ali embaixo tem uma barra de vida Do portão E eles são trazidos por esses Por esses negócios aí, por esses carregadores Tá Não podemos deixar Que os birdbots destruam ali O portão, né, e cause dano Senão a gente dá game over Ele tá empilhando as caixas ali O homem que repara, o assistente Então tá ótimo e o Home Missile, ó, ele ajuda bastante aqui. Tá. Depois que você torrar os franguinhos aí, você não precisa se preocupar mais com eles. Eles funcionam um pouquinho parecidos com os server bots. A diferença é que eles te atacam. Eles estão armados. Ok, explodi a nave em cima de mim. com esses carinhas aqui ok temos que pular na alavanca já que o caião foi reparado agora eles vão cuidar dessa área eu posso ir pra outra Beleza, então, vamos lá aqui no Data, recupere todas as suas munições, vidas, se você precisar. Se você quiser, você pode fazer mais upgrade no seu Home Missile, mas vai sair muito caro, né, os, os próximos upgrades. Eu não vou fazer. Tá, porta número 2 está acesa, então vamos pra lá. Tá, proteja a entrada, derrote os bidbots e suas máquinas voadoras. Você tem que aguentar até que os canhões sejam reparados. Ok. Mesma missão de antes, só que agora não tem uma alavanca pra eu pressionar. Agora eles vêm com, com drakes, né? Esses. Esses drones voadores aqui. Né? É bom destruir eles porque eles vão descer e largar os bichinhos aqui. Mas só que eu não consigo mirar muito bem eles ficarem circulando. Opa, caiu o um bichinho aqui. É bomba. Né? Existem uns canhões aqui que estão me ajudando, né? Umas metralhadoras antiaéreas. Não atirem nos canhões antiaéreas. eles eles nos ajudam. E nem machucam, em que repara. OK. É bem mais fácil derrubar os Drakes quando eles estão aterrissando. Eles não estão se mexendo. Opa. Não. Ah lá, eles lá, eles também atacam os canhões. É bom ter essa ajuda dos canhões. Eles ajudam bastante. Canhões não, metralhadoras antiaéreas. Destruir esse daqui. Mais um desceu. Ficando sem munição. Vamos logo, gente. Com esse caião logo. Eu não tenho outra opção, bro. É... Eu preciso de Rapid pra poder acertar. Rapid Range. Vamos ver aqui uma coisa. Ah, não. Eu vou ficar assim mesmo. Para outra etapa É... Porta número 3 As docas Tá, vamos lá Recarregar tudo E agora vai ter um mini boss Na verdade É, é um boss sei lá. É que não tem música de boss Mas tudo bem A missão agora mudou né, é, eu tenho que derrotar aquela nave que tá spawnando os franguinhos. É... Eles vão tentar atacar o Flutter, não o Flutter não, desculpa, a porta, mas cuidado com seus tiros pra você não acertar o Flutter. Se você derrubar a Ro, ela, ela tá lá dentro, ela vai morrer e é fim de jogo. Tá, eles estão vindo pra aqui. Ok, espera aí. Ah, deixei pro outro lado. Eles foram pra lá. Opa, tá, não, não tem abismo, é só tomar cuidado. Ah. Acertando... É, eles estão atacando o Flutter também. Você tem que tomar cuidado com tudo. Eles destruíram a plataforma ali do Johnny. Ah! Vou acabar morrendo. Calma aí, calma aí, calma aí. O que aconteceu com a Ela... A nave foi danificada? Acho que foi isso. Comeu o picnic lunch aqui. Ok. E tá o Flutter foi derrubado por eles. Não, ela, a não morreu. How many people do they have on that? não sei o que aconteceu com Mega Man. They're up there on the roof. Come Mega Man, everything should be okay there now. You've got to get up to the roof. You can get there by using the ladder in storage Tá. É, eu acho que não muito bom o fato do Flutter ter levado aquele dano. Acho que eu perco alguns pontos com a row. Ah, ah tudo bem. Eu espero que nada grave aconteça. Depois, mas vamos seguir aqui. Agora eu tenho que ir pro telhado. recarregar tudo. Sobe as escadas. Deixa eu ver se não tem nada de interessante aqui. Eu acho que não. Aqui. Não tem nada aqui. Pra mim. Tem esse NPC aí, mas... Vamos subir e agora a gente vai lutar contra outro chefe aqui em cima. De todos os birdbots Você pode arremessar as bombas dos birdbots de volta pra eles. É. Tá vendo, né? Esse local onde eu tô pisando é tipo um alçapão. Eles vão tentar quebrar aquilo ali pra poder entrar por aqui Não podemos deixar ele jogar as bombas aqui Porque Pode causar dano ali na barra de vida Que tem ali embaixo, do lado da vida do Mega Man Aliás, economize a munição É... A gente vai usar no chefe A gente só tem que aguentar um tempinho aqui Se eles arremessarem as bombas Aqui ó, tem uma bombinha aqui que eles jogaram Eu posso tirar o... E usar o lifter Ok, jogar a bomba fora Pra evitar o dano Ah... É muita coisa, é muito bichinho, é, é muito complicado você vencer isso aqui de primeira. Você tem que estar tá bem preparado. Ok. É, é. Nossa, que combalhada que eu tomei aqui. Pera aí, deixa. Eu... Colocar meu home missile. A melhor maneira de acertar ele com home missile é quando ele está.. virando na sua direção mais ou menos. Quando ele está fazendo curva é bem difícil de acertar. mesmo. Toma. OK. Então tá resolvido aí grande parte do problema. Vamos voltar aqui então Agora que os inimigos fugiram Eu posso falar pro Guild Massa Ele vai me dar uma nova missão Eu vou me recuperar aqui Deixa eu ver aqui uma coisinha Deixa eu ver se não vai ter nenhum problema Porque o Flutter foi derrubado ali né Acho que o pior O pior das, o pior das coisas não aconteceu Deixa eu ver aqui no Diário da Row Não aconteceu nada Nada de grave assim. Vou falar com a Ro aqui pra ver o que acontece. Coloca a Row. Algo que, eu que ela quer comprar uma televisão nova, né? É, nada por enquanto então. Ok Development Room. Vamos mudar pra Broca. Eu não sei se a Broca vai ser útil pra próxima etapa. É. porque. Eu tô aqui pensando. Vou ver isso aí depois, no próximo vídeo. Até porque já deu 30 minutos e eu acabei de perceber. É o seguinte: é... próximo vídeo a gente vai falar com o Guildmaster, ele vai nos dar uma nova missão. E a gente vai poder explorar mais coisinhas, vamos poder fazer o teste da guilda, né? Pra aumentar a nossa licença de diga e tentar escavar ruínas opcionais mais avançadas que vamos encontrando aí eventualmente então eu vou parando por aqui pessoal espero que vocês tenham gostado e eu, o meu canal vai estar aí na descrição pessoal eu agradeço a todos que puderem ir lá dar uma passada se inscrever eu tenho um conteúdo bem bacana de gameplays eu jogo um vasto conteúdo de jogo tenho séries sendo gravadas lá e às vezes eu faço live então tamo junto pessoal um grande abraço e a gente se vê na próxima sexta. Tchau, tchau.